Pois é, pessoal. Quem nunca chegou no restaurante com amigos, com amigas, ou até mesmo com a família, para estar naquela situação que você está ali conversando na mesa com a galera e você vê que tem gente distraída pegando o celular, olhando mensagem, dando risada, mostrando coisa para outras pessoas que, está, que tipo estão tá no celular. Olha só tal coisa, não sei o que e tal. Que muitas vezes o celular meio que se torna o centro da atenção em reuniões, né? Sempre ali atento ao celular, né? Se vai acontecer alguma coisa, se alguém liga para essa pessoa, se recebe alguma mensagem, se algum alarme toca, o pessoal sempre está ali olhando, né? E o cara, como é, como, é, como é possível que essa pessoa não pode nem sequer ter um almoço ou jantar sem olhar para o celular? Outra coisa que acontece, faça o teste. Esse vídeo aqui é falando sobre o vício com o celular, nas né? redes sociais, em qualquer coisa, né? Tipo, celular em geral, é uma coisa que vicia muito, né? Você se torna muito dependente disso. Mas o meu teste é o seguinte, é o teste de ouro, eu sempre faço isso. Quando eu tô no restaurante com alguém, e eu Estou conversando, blá, blá, blá. Eu sempre tenho meu celular no bolso. É muito difícil, muito difícil ter o celular em cima da mesa. Eu sempre tenho no bolso e sempre silencioso. Eu não quero meu celular me incomodando para nada. Eu não sou doutor, eu não sou médico, eu não estou de plantão para estar tá ali recebendo ligações de urgência, né? Porque às vezes é, não, mas talvez é uma emergência, alguma coisa. Eu. <coughs> Quantas vezes nesse ano, ou no ano passado, ou qual foi a última vez que você recebeu uma ligação que foi tipo... Nossa senhora, se eu não tivesse atendido naquele momento, o mundo teria acabado. E tipo... É, não sei, mas tipo, pode acontecer, né? Quando você está conversando com alguém, a ideia é que você esteja concentrado naquela pessoa, ouvindo o que aquela pessoa está falando, não pensando no que o celular vai aparecer uma mensagem aí, notificação. Eu acho um absurdo quando você está conversando com alguém e a pessoa está ali olhando o celular. Eu falo... Caramba, ou seja, tá aqui ou tá ali, né? É tipo, é a mesma coisa de você estar tá conversando comigo aqui e você fica distraído ou distraída, olhando para outro lugar e eu, tá, tá tudo bem? Tá... Eu, eu espero um pouco aí para você terminar o que tá fazendo, pra gente voltar aqui a conversar. Porque é um pouco estranho, entendeu? O, o ser humano, a gente necessita essa conexão, necessita você contato olho a olho, você saber que aquela pessoa tá prestando atenção no que você tá falando. Se você não se importa com isso, é porque você já se acostumou com isso. É tipo, eu não me importo se a pessoa está conversando, olhando para mim, ou se está mexendo no celular. Essa pessoa diz, ah, eu, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É mentira, ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa, essa divisão de atenção né? para escutar alguém e você fala, você escuta, você fala, você não pode estar, ah, tô te ouvindo enquanto estou conversando com uma pessoa. É, tem, tem um lapso de atenção aí e você não está captando 100%. Dependência que a gente tem dessa maquininha que a gente coloca no bolso, que antes não existia, a gente vivia sem isso, sem nenhum problema, mas agora é um pouco complicado a gente viver sem celular, sem internet, sem tudo isso, né? Então eu vou estar conversando sobre isso aqui. Eu já tenho vários vídeos sobre temas em geral. E eu sempre falo para vocês que a ideia é que vocês aprendam mais que português através do português, ok? Então eu vou estar trazendo conteúdo variado, aulas de português também, tudo misturado aí para que a gente possa diversificar um pouco mais, beleza? Vamos lá! Então, galera, faça o teste. Não esqueça disso mais nunca, ok? Se liga. Toda vez que você for no restaurante, que você estiver no local público, com, a, com pessoas, com amigos, principalmente quando você estiver sozinho, sozinho não, né? Com outra pessoa, somente vocês dois. E essa pessoa fala, é, eu vou no banheiro e já volto. Quando essa pessoa sai para ir ao banheiro, a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai ali. Cata o celular, né? Você quer ver alguma mensagem, quer fazer alguma coisa e tal. Por quê? Porque a gente perdeu essa, esse ócio que a gente tinha antes de, de não fazer nada, né? Porque até mesmo quando você está sem fazer nada, você está fazendo alguma coisa, né? Você está ali matutando ideias, você está pensando em alguma coisa, mas a gente depende tanto de estar tá consumindo algum conteúdo e geralmente a gente está consumindo conteúdo raso. Né? Você pega ali as redes sociais, você abre, dependendo de quem você segue, geralmente o pessoal segue um montão de gente da família que compartilha um montão de coisa, viagens tal, qualquer coisa. E coisas de comédia também, né, que é mais fácil de você processar essa informação. Você passa muito tempo da sua vida consumindo esse tipo de conteúdo e no final das contas, são coisas que não vão trazer tanto benefício nem para você e nem para outras pessoas que estão ao seu redor. Né? As pessoas passam tanto tempo consumindo conteúdo raso e vocês vão ver. tipo Talvez vocês já, já, já sintam isso. Mas quanto mais conteúdo raso a gente consome, mais difícil fica para a gente se aprofundar em algum, em algum tema, em algum assunto. Então quando você começa a conversar sobre algum assunto que exige um pouco mais de raciocínio, de você ter uma linha de pensamento diferente ali, você já acha o assunto muito chato, muito sério, não sei o que e tal. Você quer falar daquele meme, você quer falar daquela pegadinha, você quer falar daquela... E caramba! Alguém tem que fazer o trabalho pesado. Alguém tem que fazer alguma coisa para que a gente tenha isso aqui que a gente tem: Tecnologia, internet, câmera. Alguém está trabalhando muito duro para fazer essas coisas. Não é que você vá fazer isso, alcançar algo super bacana, algo que realmente vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Vendo publicações na internet o dia inteiro, dependente do celular. Porque o problema nem é, muitas vezes, somente o celular, a rede social como tal, mas também a dependência com o telefone, de você não poder sair de casa com o telefone, de você não poder chegar, você não sabe chegar no lugar sem telefone, vocês, caramba, você mora na sua cidade e você tem um GPS ligado, tipo, caramba, você mora aqui a vida inteira, por que você tem GPS? Não, é porque coloca aqui, porque não sei, às vezes é câmera, alguma coisa e tal. Mas você vê a pessoa olhando lá para onde, para onde ir, entendeu? Então você vai perdendo aquela capacidade que você tinha antes, de saber como chegar nos lugares. Então a gente está se tornando muito dependente da tecnologia e eu realmente não sei o que vai acontecer mais adiante quando a gente não se vê mais sem, sem essas coisas. Tipo, eu não posso viver mais sem isso. Tipo, de verdade, eu não vou sair de casa porque eu não tenho celular. Eu não vou conhecer ninguém porque não tenho rede social. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas na rua. Eu me sinto cômodo para conversar. Será que a gente vai... Ir? perder essa capacidade de, de conversar com alguém, de se aproximar e perguntar a hora, de se aproximar e perguntar onde fica algum lugar, será que a gente vai chegar no ponto que vai ser até um pouco creepy se aproximar de alguém para perguntar um nome, para conversar com essa pessoa, para dizer é, eu te vi aqui, eu queria te conhecer, não sei de onde e tal. Nossa, esse cara, nossa, como assim? Porque esse cara não está na internet. Né? É tipo É tão estranho, porque antes era o contrário, né? antes as pessoas que conheciam pessoas pela internet era estranha. Ah, você conhece gente pela internet? Ah, você é daquelas pessoas que conhecem gente pela internet? Eu não confio nessas coisas não. E agora o pessoal conhece o pessoal pela internet, né? Tem tanta referência, tem perfil, tem foto, tem blá blá blá, tem as conexões que essa pessoa tem e você fica, caramba... Será que a gente vai mesmo ficar dependendo disso para sempre? Será que a gente vai perder essa capacidade humana de se aproximar das pessoas? Eu vejo o que acontece muito quando você vai para um encontro que você não conhece ninguém. E você chega, você fica assim, com muita vergonha para falar com as pessoas, mas se fosse um encontro digital, as pessoas estariam conversando lá, porque está à distância e tal. Ou seja, é uma forma mais desinibida de você conhecer alguém. Eu acho estranho isso. E quanto conhecer pessoas pela internet? Qual é a diferença de conhecer uma pessoa pela internet e conhecer pessoalmente? Você pode perguntar, tem algum problema? Ou seja, a questão não é que tem um problema, se o melhor é pessoalmente ou à distância. A questão aqui é que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais dependendo, dependentes né, da internet, de conhecer pessoas pela internet, de saber das coisas pela internet, de não falar com as pessoas, e é tudo pela internet, é tudo digital. Será que isso vai ser inevitável? É inegável que a gente se tornou muito dependente da tecnologia até mesmo, lembra do, do tempo da calculadora, que você fazia as contas de cabeça e depois você começou a fazer tudo na calculadora e agora você vai fazer uma conta de boteco, uma conta super simples e você... É, quanto é que é mesmo? É, quanto é que é? 3, não sei, quanto. a é, calculadora aí, calculadora aí. Você já não sabe. Outra coisa, o número de celulares das pessoas você também não sabe, você antes sabia dessas coisas, hoje em dia você não sabe. Mas aí você sabe de outras coisas, você sabe de e-mails, você sabe de senhas também, tá para acessar as suas contas. Você, se bem que tem aplicativo que é justamente para você armazenar todas as senhas em um mesmo aplicativo, né? Então nem isso você vai estar tá lembrando. Caramba, por que tanta... Ou seja, não lembra dessas coisas, essas coisas são banais. Não lembra disso. Então eu vou lembrar de quê? O que é que eu vou lembrar? O que é que eu estou consumindo? Qual é o conteúdo que eu estou consumindo? Eu estou substituindo essas informações banais para armazenar informação sobre o quê? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre o conteúdo que a gente consome, OK? Principalmente nas redes sociais que tá cheio de coisas rasas, OK? E galera, acredite, quanto mais a gente consome conteúdo raso, mais difícil vai ser de da gente conseguir consumir um conteúdo mais profundo. E esses conteúdos que tem um tema mais profundo, uma análise mais profunda, algo que realmente vai fazer uma diferença na tua vida, é o mais importante. Então alguém faz isso, alguém consegue sair desse vício da internet. É difícil, é difícil você sair da internet, né, dessa, desse mundo digital. Você não vai sair completamente, é muito difícil. Mas você pode diminuir a quantidade. Tem livros falando sobre isso, tem um livro muito bacana que se chama Minimalismo Digital que é muito da hora, vou deixar aí na descrição desse vídeo. Gostei demais. E tem outro também que é muito bom, que fala sobre essencialismo, que não é a mesma coisa de minimalismo digital, mas também se trata de ver as coisas de maneira mais simples. E eu falo isso não para você consumir conteúdo muito sério, mas para que você se dê conta do tempo que você está se dedicando para cada coisa. E basicamente, o tema das redes sociais é algo que está feito para viciar, ok? É inegável. Que a ferramenta está feita para que as pessoas se tornem viciadas. Simples assim. Você não vai encontrar algo nessas redes sociais, em aplicativos, que faça você consumir menos. Pode até colocar né, aquelas restrições de tempo ali, não sei o que e tal. Se tiver muita pressão de algum órgão regulador, vai lá e coloca. Não, tem que, tipo, na China acontece isso né? com alguns aplicativos que tem. Um período assim, tipo de 20 minutos, e depois que você usa 20 minutos, o aplicativo bloqueia e você só pode voltar a usar daqui a duas horas, uma hora. Mas não muda o fato que você está viciado naquilo. Mesmo que você consuma daqui a duas horas, você está viciado. Você está ali, tipo, eu só não estou consumindo porque eu estou bloqueado. Uma pessoa que é drogada, uma pessoa que é viciada em drogas e está preso em um lugar que não pode consumir drogas. Essa pessoa não deixa de ser viciada. Essa pessoa está ali com a necessidade de consumir aquilo. Mesmo que passe uma semana sem consumir. Quando você tem aquilo disponível, está ali na sua frente e você não consome, você tem autocontrole. Você tem que se conhecer você tem que saber qual é a melhor forma para você. Se você fala, não, para mim eu tenho que deletar o celular. Deletar o celular. <risos> eu tenho que deletar o aplicativo, porque caso contrário, eu vou lá e abro o aplicativo. Isso acontece com todo mundo, ok? Tem algumas vezes que a gente fica muito tempo no celular e quando a gente vai se dar conta, caramba, eu estou usando muito esse aplicativo. Tá impressionante. Algo super necessário é a importância de você ter um tempo sem fazer nada, ok? Um tempo pensando sobre o que você fez ou seja, o tempo sem fazer nada, fazendo alguma coisa, né? pensando na vida. Pega aquele momento lá que essa pessoa está com você no restaurante, essa pessoa vai ao banheiro e você vai pegar o celular. Você não, eu vou me aguentar, não vou pegar o celular, eu vou ficar aqui olhando pro tempo, eu vou ficar pensando na vida, olhando pro céu. Mas aí você vai ficar parecendo aquela um cara muito estranho, né? Ali, não, né? uma menina, uma menina estranha, né? Tipo, sem fazer nada. O pessoal vai olhar para você e, porra, você que não não está no celular, né? Será que a bateria descarregou? Qual é o motivo de você não estar tá usando o seu celular? Antes era o contrário. Se uma pessoa saía e você na mesma hora pegava o celular, era tipo, mas por que você pegou o celular? Tipo, eu vou aqui, já volto, é rápido? Então, por que? Não tinha tantas distrações como hoje, né? Hoje em dia tem muita distração. Então a gente tem que ter o autocontrole, tem muitos artigos falando sobre isso, sobre o vício das redes sociais. E galera, sei que tem muita gente que não sabe sobre isso, mas... Os aplicativos de redes sociais ganham muito dinheiro, mas bilhões de dólares em cima das pessoas que usam o aplicativo para coisas banais, tipo o aplicativo de qualquer tipo que você usa, sempre que você vê uma, um, uma publicidade, alguém pagou por aquilo, alguém recebeu dinheiro. No momento que você viu a publicidade, alguém está recebendo dinheiro por aquilo. Se você clicou naquilo, a pessoa que contratou aquela publicidade está pagando pe pelo clique. Então, sempre, sempre, meu, falar assim, tipo, se você está desempregado, você está empregado, mas não sabe, né? Você está usando a rede social, então você está trabalhando para as redes sociais. E quando você recomenda os uh, links também, você recomenda artigos na internet, você manda links para as pessoas, essas pessoas entram na mesma página que também tem publicidade, você está gerando ali, você está movimentando a economia do marketing digital, né? E, caramba, se vale a pena, vale a pena. Você está consumindo um conteúdo bacana, mas geralmente na internet a gente encontra muitas coisas muito rasas. O pior é que a gente fica dependente dessas coisas rasas, porque para consumir esse tipo de conteúdo, é muito fácil. Você não tem que pensar muito. É tipo um chocolate ali, né? tipo É muito fácil comer um chocolate. Está é, pronto já, é uma delícia. O prazer vai embora muito rápido também. E não é muito bom para a saúde, né? Você comer um montão de chocolate. Então já para você se para você tomar o tempo de cozinhar, fazer alguma coisa mais saudável, aí é outra coisa. Você está tomando uma decisão mais consciente. Você não está indo no piloto automático. Outro ponto também que eu vejo com as redes sociais são as comparações que as pessoas fazem. Tipo, você vê uma vida filtrada na internet e você compara com a sua vida. Ou seja, as redes sociais são vidas filtradas. Eu fico me perguntando, será que vai existir alguma vez na vida uma rede social sem filtro? É uma rede social que você só publica coisa chata. Olha o rei que até passa em Lavia. Estou aqui na fila do banco. Acabei de levar uma multa. Tô passando pano no chão da casa. Coisas que não são. Ah, eu tô aqui na Disney. Ah, eu tô aqui em tal país fazendo tal coisa. Tudo que você não publica. Tudo, todas aquelas 40 fotos que você tirou, principalmente as mulheres, tirou aquelas 40 fotos e escolheu uma foto agora você vai publicar as 39 e não vai publicar a única foto que foi a melhor que você achou, você não publica essa foto. Então eu fico pensando, como seria essa rede social, né? Será que teria sucesso também? Ou seria muito chata. Será que as pessoas preferem uma vida maquiada? <risos> Falando de maquiagem, maquiagem mesmo física, né? Tipo, tem pessoas que se maquiam tanto que chega o ponto que elas já não gostam delas mesmas ou deles mesmos. Ou seja, é coisa... Que você. Mas, mas homens usam maquiagem? Muita maquiagem? Talvez aqui, né? Não como as mulheres, né? Mas eu sei que vai, alguém vai comentar aí. Como assim homem também usa maquiagem e tudo mais? Mas o ponto aqui é o seguinte: da mesma forma que antes da internet as pessoas sempre se maquiavam e tal, e chega um ponto que gosta mais daquela pessoa maquiada do que a pessoa real, acontece na internet também de você manter um perfil na internet de uma pessoa que você não é e você já não gosta de você. Entendeu? Tipo, você já quer ser aquela pessoa da internet. O que me faz pensar no metaverso, né? Que é tipo digitalizar o mundo inteiro, né? Que a gente possa fazer tudo na internet com aqueles óculos né? de, de 3D e tal, não sei o que, aquela realidade virtual. E eu fico, caramba, você vai ter um avatar, né? você vai ter a pessoa, você vai fazer do jeito que você quer. Provavelmente você tem que ser única essa pessoa. Então, basicamente, a gente vai estar tá digitalizando a vida. Algo que a gente já tem, que a gente tem aqui, eu posso viver, eu estou aqui, mas aí eu vou digitalizar isso para viver de uma forma digital. E será que vai acontecer também? Não, vai acontecer mesmo. Vai, vai, vai. Tem que acontecer, vai acontecer, é inevitável. Que vai ter pessoas que vão viver muito mais felizes nesse mundo digital que no mundo real. O que me leva a pensar em outra coisa. Será que... que é muito provável que aconteça isso. Da mesma forma que as pessoas têm perfis hackeados na internet, de você ter sua pessoa hackeada no mundo digital, no metaverso, que é muito mais real do que rede social, né, o Instagram, aí TikTok, tal essas coisas. E será que as pessoas vai acontecer essas coisas? Tipo, se realmente pegar esse do metaverso, tal, essas coisas, vai acontecer de pessoas serem é, terem seus perfis, o seu perfil roubado e que alguém queira pagar é, cobre um resgate? para devolver o perfil dessa pessoa, mas por quê? Porque essa pessoa, da mesma forma que desenvolve uma reputação na, na, na, na vida física, ela vai desenvolver também uma reputação na, na vida digital. E ela não vai querer perder aquilo. Alguém vai pagar, tipo, ou você fala, ok, leva tudo, eu não quero todos esses anos que eu estive na internet aqui construindo essa figura digital, porque ninguém conhece minha figura pessoal mesmo, né? Tipo, minha figura digital pode levar e você fica com a vida física, né? É tipo o resto. Tipo, perder a sua vida digital, fica o resto. E o cara, será que vai acontecer também das pessoas venderem perfis, tipo de eu na internet me tornar um cara super importante no mundo digital, tal, tá? não sei o quê, nesse mundo virtual? E você, eu falar, beleza, eu estou disposto a começar a minha vida outra vez, então eu vou vender o meu personagem, eu vou vender minha pessoa, tipo, eu vou vender Felipe no nível que tá, Tipo, eu já tenho trabalhado nesse, nesse personagem durante tanto tempo, né? tantos anos, e agora eu vou vender esse personagem. Mas para eu vender esse personagem, eu vou ter que começar do zero com outro personagem. Então será que vai ter gente dedicada a isso? Tipo, é, você não é muito bom socializando com as pessoas e tal? Deixa comigo, eu, eu vou criar um perfil, eu vou dar o gás nesse perfil. Depois que já tiver tudo assim bem socializado, eu vou lá e vendo esse perfil para você. E você pode já começar nesse mundo com status lá em cima, social, né tipo digitalmente falando. Vai ser uma viagem essas coisas. Ai, caramba, dá espaço assim para você ficar viajando na maionese e muitas coisas. Mas a minha preocupação é a dependência que a gente vai criando desse mundo digital e a falta de prática com as experiências físicas. Então, cada vez mais, as pessoas vão ficando mais em casa, usando mais celular, deixa de perguntar as coisas porque já tem informação na, na internet. Então a gente vai diminuindo essa interação física, né, pessoal mesmo, e vai passando para o mundo digital. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tem que avaliar, tem que se questionar, não somente deixar ser levado, porque isso vai fazer com que a gente se torne pessoas 100% dependentes da tecnologia. Então, caramba! para ser feliz para você estar tá bem não é uma coisa nova entendeu eu fico pensando toda vez eu penso assim no básico no básico era uma pessoa era feliz antes era satisfeita tava, tava bem com a vida antes da internet eu quero, sim claro na, na idade média também sim claro e era tipo há 3 milênios 4 mil, milênios também Sim, claro, sempre existiu gente feliz, gente triste, gente em vários estados de ânimo. Então por que a gente começa a pensar, de repente, que a gente depende disso para alcançar algo tão básico como tá bem? As pessoas querem consumir tudo na internet, ver a vida das pessoas, pensa que é a vida real aquilo, mas não é, todo mundo é ser humano, você vê gente famosa aí, acontece tanta coisa com esse pessoal, você fica, caramba, como é que uma pessoa nesse nível, nesse uau, Todo mundo ali, né? Uau, essa pessoa é o máximo e tipo, acontece o que acontece. Gente bilionária que se separa, tem problema no casamento, gente que tem problema aí de agredir a esposa e tal, não sei o quê. E gente super lá em cima que você pensa, nossa, essa galera já, já, já tem tudo, já. Já solucionou a vida. E isso não acontece. Não acontece porque a gente continua sendo ser humano. E o mais importante está na mente da gente. Isso é o mais importante, Que você cuide da sua mente. Então, basicamente. O ponto aqui desse vídeo é. Eu sempre eu quero gravar um vídeo curto, mas é impossível. Como essa falar aqui. Mas que bom, né? que bom que eu gosto de falar, porque se fosse o contrário, seria pior, eu acho. Então, dá muito pano pra manga aqui. Espero que vocês participem no comentário. Qual é o nível de vocês nessa dependência da tecnologia? Se vocês sentem isso também, de. Tá com pessoas, porque se você também tá no seu celular toda hora, e você tá com pessoas que também estão no celular, tá todo mundo na mesma, na mesma panela, né? Todo mundo farinha no mesmo saco. Você começa a sentir mais um impacto quando você consegue se desconectar desse vício e você continua vendo pessoas que continuam com você, mas ainda viciadas. E você fica sendo chato do grupo, né? Porque você fala, galera, guarda o celular, galera, para de mexer no celular, cara. Tá mexendo no celular e falando com a pessoa ao mesmo tempo, você tá falando com alguém e vai lá e cata o celular, e você falando e a pessoa... Aham, uh -huh. sim, sim, sim, sim. Ah, sim, eu tô escutando, tô escutando. E você, tá escutando? Ou seja, não é a melhor forma de você conversar com uma pessoa, né? Será que realmente é importante aquilo ali? Será que se você não responder, daqui a 20 minutos o mundo vai, vai acabar? Provavelmente não. E isso é outro ponto, pra finalizar aqui. A emergência que a internet causa, né? Tipo, essa resposta imediata, de você mandar uma mensagem para alguém e você ter que responder na mesma hora, né? Tipo você manda uma mensagem a outra pessoa tem que responder na mesma hora. E hoje em dia dá até medo você ver uma mensagem e não responder, né? Não é medo, né? Mas dá receio você tipo vai que eu olho a mensagem e não respondo e essa pessoa pensa que que eu ignorei, né? Essa pessoa é tipo como é que diz esse pai que me aí na Me deixou no visto, né? Tipo, eu vi que você mandou mensagem, mas não respondi. E você começa a pensar um milhão de coisas. Cara, tá me ignorando, que falta de educação, não responde. Eu mandei a mensagem de manhã e já é de tarde, essa pessoa não respondeu. E caramba, como é que a galera se tornou tão imediata com as coisas? De verdade mesmo. Porque geralmente, se a gente se acostumar com esse imediatismo, a gente nunca. Vai conseguir algo que realmente é importante na vida da gente, porque geralmente o que é muito importante leva tempo para conseguir. Não é algo que você faz isso e você consegue na mesma hora. Relações: você não consegue desenvolver uma relação com uma pessoa em um dia. Tipo, ah, em um dia a gente, nossa, nossa senhora, é uma amizade assim impressionante. Você leva tempo, confiança, tem que ter paciência. Não é uma coisa imediata. E. Fica nesse imediatismo, sabe? Se você não responde, se você não fizer agora, tá errado, você tem que fazer é tudo rápido, é tudo acelerado. Você lembra daquele tempo que você acessava a internet, você carregava uma página, carregava uma imagem, você não reclamava daquilo, era como funcionava naquele tempo e tchau. E hoje em dia, se você passar um segundo e meio numa página que não carrega, você fecha. É que tipo, demorou demais. Qual é o efeito que isso vai causar e está causando na gente né? essa questão do imediatismo? Será que isso também pode acontecer de uma pessoa começar a fazer uma dieta, ou começar a fazer exercícios, ou começar a estudar algo e ver que não está tendo progresso que esperava imediato e na mesma hora desistir? Que a gente já se esqueça que as coisas levam tempo para amadurecer? porque tudo que está na internet é tão rápido, tão instantâneo. E sem falar também, quando você vê as fotos das pessoas na internet, que você vê aquilo... Nossa, um dia desse ela falou que ia fazer tal coisa. Olha só as fotos, estão tudo aqui. Uau, que sucesso! Eu não consegui fazer isso no mesmo tempo, então não vou tentar porque dá errado, né? Tipo, essa pessoa conseguiu muito rápido, então... Ele tem algum problema comigo, né? Tô demorando muito para conseguir isso. Infelizmente é assim, a internet vai mudar muitas coisas, tá mudando muitas coisas pra gente, e nós temos que estar conscientes dessas coisas. Muitas vezes não é nem você, eu falo do celular, de você pegar o celular, tá olhando ali o celular, mas não é nem de você fazer aquilo, de não fazer aquilo, mas você saber o que está acontecendo, você saber que você tá viciado naquilo e não fazer as coisas no piloto automático. Entendeu? Tipo, você tá fazendo o quê? Não, eu peguei o celular aqui pra é que você quando você chegar e catar o celular, quando você estiver sozinho no, no metrô lá, sozinho, você vê o pessoal no metrô tudo no celular. Você não vê o pessoal sem fazer nada, né? Ou então coloca música, alguma coisa. Música ainda vai, escutar um podcast, alguma coisa. E ainda assim é bom, é recomendado que você tire um tempo para pensar em nada, né? Tipo, pensar em nada, né? Tipo, pensar nas coisas da vida, tipo, o ócio, né? De você estar tá só ali olhando para o tempo, Que hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Você raramente vai ver uma pessoa sentada sem fazer nada, só sentada lá. A menos que o celular esteja descarregado, sem internet, alguma coisa. Mas é uma sensação boa, você se conhece também, você vai processando as suas experiências e você pode ter muitas ideias também quando você está nesse, nesse estado. Então basicamente é isso, galera. Deixa aí os comentários de vocês, como é que vocês se sentem com a internet hoje em dia. Se você acha que você é viciado, viciado na internet, se você viveria sem internet, uma semana sem internet. Sua vida mudaria muito se você não tivesse suas redes sociais. Você já entrou em muitas discussões através de redes sociais? Já terminou algum relacionamento por conta de publicações e comentários de pessoas XY nas suas publicações? de Tipo, namorada e namorado. Ai, como assim? Você está comentando na foto, não sei o quê. Como assim? Blá, blá, blá. Aquela questão do ciúme, que é outro tema também bacana para conversar, rende muito pano para manga. Mas é isso aí. Grande abraço para vocês. esperarei os comentários aí, ok? E se vocês tiverem algum artigo falando sobre isso, deixa aí nos comentários, ok? É um assunto bem bacana. Dá para conversar muito mais sobre isso, é claro. Mas como a gente tem que se resumir aqui no vídeo, é mais curto. Com certeza vai ter algumas coisas que eu vou lembrar. de digo, caramba, nem falei sobre isso no vídeo. Geralmente eu não sigo uma, um script assim para gravar os vídeos, somente uns tópicos que eu vou falar assim por cima mesmo. E na hora que eu tô gravando, eu vou desenrolando aqui com vocês. Porque é isso que aconteceria numa conversação real, né? Você conversando com alguém real, você não vai estar tá puxando um papelzinho lá pra. Bom, então, eu gostaria também de falar sobre. E agora, segundo ponto aqui, que não sei quem tá. Você não faz isso, né? A menos que seja uma apresentação assim e tal. Mas geralmente você está com as ideias vindo de forma natural na sua mente e você vai soltando aquilo. Eu acho isso muito bom, até porque às vezes você deixa fluir as ideias assim. E você se dá conta de muitas coisas. Tipo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acabei de fazer esse pensamento agora. Ou talvez já estava lendo no meu subconsciente, né? o pensamento, e agora eu vocalizei aquilo, né? E você, hum, bacana. Mas é isso aí. Galera, grande abraço para vocês. Espero que tenham entendido tudo 100%, ok? Lembre-se que a ideia é aprender mais que português através de português. E eu estarei esperando aí os comentários de vocês e artigos relacionados sobre vício nas redes sociais, ok? Grande abraço, valeu, fui!